Esse vídeo foi gravado e produzido no computador da Rockets Com tanto jogo da nova geração saindo aí, você precisa de um PC Gamer E o melhor lugar pra pegar um PC Gamer de verdade é na Rockets O link tá na descrição, confere lá Meu cara morto aqui embaixo, ai meu coração Cadê meu óculos? Meu óculos Ninguém sai Gente, a Juliana está desmaiada Eu tô chegando com o óculos Ai, para de bater Vou mim Eu morri. Achei Toma. o óculos <risos> A gente, tem, a gente tem agora tem que enterrar ele de forma, de forma, de forma Para! suave. Deixa minha namorada aqui! Me devolve minha a namorada! NÃO! Ai! Ai! <tos> ah! Tá vendo isso? Isso aqui é um lixo. raio gama sendo explodido Isso aqui é o livro girando. Pode pegar minha arma. Que arma? Consegui fazer essa aqui? Que é beleza, aqui? <tos> que isso? Oh, pegar Peguei oh. minha arma. Peguei minha arma. Ok, minha vida. Oh, ok, céu, minha vida. Céu, beleza Pega aqui. Ai, que de novo! Peraí! Não é G que tá com a granada! Eu bota um lugar feliz. Peraí, não, eu, que, eu, quero ter, eu quero ter uma janta com o um pack aqui. Desculpa, tô, tô me enca... ficando aqui. Aí, boa, peraí um pouco mais pra esquerda, direita, aí. Aqui pro... aí tá certinho. Isso, não, aí pro lado. Isso, isso, eu adoro cheirar a grama. Isso, do outro lado. Isso. Isso, coçando no o pescoço. Tá coçando aí, a cheirar grama. Tô coçando o pescoço. Isso, calma aí, deixa eu. Me... me coloca uma posição mais confortável, por favor. Me deixa parar de uma vez por todas. Calma aí. aí pô... tá isso, aí. sentado. Calma tá aí, difícil. minha coluna vertebral quebrou. Aqui. <risos> Aqui eu, eu tô coçando a minha bunda. Aí. O... Aí eu acho que agora eu tô ótimo. Aí, boa. Eu adoro beijar as mesas aqui. Pode comer, eu tô pronto aqui já. Beleza, pera aí, deixa, deixa eu sentar aqui do, do seu lado aqui. É, eu não oh. consigo te ver, mas eu consigo te sentir você pela minha mão. Tá vendo a minha mão? Pera aí, eu pera, peraí, o cara puxou uma arma aqui por quê? É, era... o que é isso? Meu! Por que tem sangue no chão? Fala. Eu sou integrante de Nef Eu conheço. aqui quê? É um jeito de. Neve tem um jeito que você consegue pular e parar naquele lugar que você tá vendo que aqui é aberto? Aham. Uh -huh. Tá vendo que tem um jeito de pular ali? Eu vou te mostrar como faz esse pulo. Uh -huh. Uh -huh. Concentração. Foco! Foco! Olá. Calma! Calma, calma, calma, calma, calma, vamos começar! Você tá fora de si! HIV, matou mais um. Selbit HIV, na verdade Springles, tem um jantar marcado pra vocês no barco, é, no salão do capitão, ok? Daqui a pouco já serviremos o pedido. Bem. Eu tô tudo indo, bem? tô okay, indo. Ok, eu tô chegando, tô aqui, eu tô aqui esperando já meu, meu, meu par. Eu sou o chefe de cozinha desse, desse restaurante, e eu vou trazer aqui junto com o meu assistente. Assistente? <risos> Ouvi um tiro. Cadê o assistente? <risos> <Eu> tô... <risos> tô vendo ele trazendo o um jantar <risos> MEU ASSISTENTE! Selbit, aquele é era meu assistente. Como foi seu dia? Meu dia foi muito bom, eu, inclusive eu tô até fazendo ginástica aqui, ó. olha só. Entrou a polícia! Quem é você? <risos> é um dia é difícil fazer interrogação. Quem é você? Uma bala cara. <risos> Essa é a resposta. Galera, é esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maneiro, vai me ajudar muito, além de eu saber se vocês gostam desses vídeos ou não, muito obrigado mesmo por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, um beijo, um queijo e até lá, tchau! <música>